Depois do nosso vídeo de Terça Gamer sobre as expectativas dos jogos de 2020, a gente vai falar das nossas expectativas dos filmes de 2020. Sou o Mickey, Sou a Júlia. E esse é o TV também. em cores. E caso você não tenha visto, esse é o nosso segundo vídeo de expectativas pra 2020. Caso você não tenha visto, a gente falou de jogos, você pode já clicar depois de assistir esse vídeo. Mas vamos começar falando de Aves de Rapina, que é o primeiro grande filme de heróis que a gente vai ter, né? Sim, a gente tá muito animado, né? Porque, aparentemente, 2020 é o ano das mulheres. E Aves de Rapina vai começar com essa bomba que é a perfeição que vai ser não conseguir fazer o que fez a série anos atrás. Que é ser ruim. Eu tenho crença, eu tenho fé. É isso que a gente tem. Não, sim, Sim, é descer qualquer, sem exceção, qualquer filme que saia descer. A gente tem que ter fé. É, Esperando o melhor, mas também esperando o pior ao mesmo tempo. Preparadíssimos mesmo. para o pior. Exato. Eu tô muito otimista pro que a DC pode trazer com a Aves de Rapina, mas o meu pé atrás fica muito pelo material promocional que o filme andou tendo, que é totalmente focado na Alequina, né? Eu sei que é um filme que tá no nome, né? Aparentemente, Sim. vai ser sobre aquele grupo de mulheres, mas eu fico com medo de ser sobre ela. E tem várias mudanças do quadrinho pro filme que eu tô com medo de como é que eles vão fazer isso, porque eles tiram certos pontos centrais, e a Arlequina a gente não conhece tanto ela, né? Sim. Assim, ao mesmo tempo, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu penso de uma maneira um pouco diferente. Eu acredito que, como a DC adora mostrar tudo no trailer dela, assim foi um problema, eu tô torcendo pra que eles mostrem tudo da Arlequina, pra quando a gente uhum. chegar no filme, é sobre as outras pessoas. É, mas é isso. Continuando nessa lógica, talvez se a DC mostrar tudo no trailer e no, nos posters talvez a Arlequina seja tudo que a gente tem no filme. Sim, eu tô torcendo pra não, não ser seja. isso. A gente tá torcendo... Aqui, a gente tem muita fé. <risos> É, mas um outro filme que, assim, a gente tem certeza de quem vai ser protagonista é Mulher Maravilha e Viúva Negra, né? É, não, assim, continuando na DC, eu vou falar um pouquinho de Mulher Maravilha, porque eu não gostei tanto do primeiro. Não me cancelem. O desse... cara, o problema de Mulher Maravilha sempre vai ser a segunda vez que você assiste. A primeira é mágica. A primeira é mágica! Se você lembra do, do calafrio, da alegria que foi aquele Ela primeiro... andando naquela terra sem ninguém. Foi lindo, maravilhoso. Sim. A gente pode pela segunda vez... É, aí a gente nunca se arrependeu tanto de fazer isso. Então, assim, eu estou animada pra Mulher Maravilha, mas eu estou preocupada com Mulher Maravilha porque eu não posso assistir duas vezes. E eu não gosto de não assistir mais de uma vez um filme. É, eu tô gostando muito porque a, vai ser uma vilã, né? Uma mulher que vai ser vilã, então... Isso é maneiro. Vilã. Vilãs, vilãs, são sempre muito mais... Tem uma finesse, assim, que os caras não conseguem ter. É, é sempre uma coisa muito porradeira. A gente lembra... Cara, no primeiro filme tinha um vilã e um vilão. O vilã era muito mais legal. Uhum. Então, assim... Eu tô muito animada, porque eu acho que esse vai ser uma Diana mais madura. E eu acho que ela, no primeiro filme, ela não tinha tanta profundidade. Então eu tô torcendo pra que eles peguem o material original, olhem pra Diana dos quadrinhos e falem, não, dá pra fazer uma mulher muito interessante com isso. É, antes de a gente ir pro cinema e tal, as coisas ainda estão em processo. E infelizmente... Pelo que o pessoal tá vendo até agora, teve umas primeiras exibições assim, do filme pra um público teste. Não anda muito bom, mas as coisas ainda tem como ser editadas, tudo tem como ser editado e melhorado, gente. Exatamente. Se Cass consegue ter uma nova versão, a Mulher Maravilha pode ter uma segunda versão. É, e também. assim, a Mulher Maravilha pode ter uma segunda versão dela, porque a gente vai ter de volta quem? É. Viúva Negra que mesmo depois dos eventos horríveis de Ultimato é né? aquela coisa a gente vai ter um filme póstumo uh -huh. a gente aceita porque a gente está esperando esse filme há é o quê cinco anos seis anos desde Vingadores desde, desde primeiro Vingadores. Vingadores primeiro Vingadores Aham. Uh -huh. então. então é um negócio que a gente está esperando muito tempo a gente não sabe o que vai acontecer e eu sei gente a possibilidade é muito pequena mas no meu coração ainda é... Acredito que Natasha vai ser ressuscitada. Eu sei que é muito difícil. Eu não tô com essa pretensão, eu só quero ver o que aconteceu com ela antes e saber quem é aquela menina, porque ela é muito fofinha, e ver a Rachel Wise. Porque toda sapatão tem uma, uma obrigação de ver filmes da Rachel Wise. É, o que estão que dizendo muito do filme é que ele vai dar uma outra profundidade, uma outra perspectiva pro que, que a Natasha apresentou como a Natasha estava em Ultimato, porque o filme vai acontecer depois de Guerra Civil, né? Então a gente vai ver o que aconteceu naqueles 5 anos ali, naquele perrengue que foi do mundo. A gente não sabe se vai ser mais pra Guerra Civil ou mais pro Ultimato. Eu acho que deve ser Guerra Civil quando ela tava lá, é escondida, sim, fugitiva... fazendo o que, é que ela faz bem, que é ser espiã, uhum. que às vezes as pessoas esquecem que ela é espiã. E ela vai ter o um momento dela pra mostrar tudo que ela sabe que a gente esqueceu nos últimos filmes, porque ela foi simplesmente jogada escanteio as Então, assim, eu tenho certeza que nesse filme não tem como escandear a pó da Natasha. Olha, se vocês conseguirem, parabéns. Mas tem sim, porque o nome é Viva Negra, né, é Natasha? Verdade. Então a gente pode ficar com medo Mas disso. Mas eu quero a Viva Negra, eu gosto muito da Viva Negra. Tô na, tô na expectativa. A gente tem mais dois filmes pra falar aqui, e o primeiro que eu vou falar é o que eu tô mais animado de superar, eu confesso, que é eternos. E vamos ter Angelina Jolie no MCU. Gente, finalmente, a gente tava numa expectativa de uma personagem com Angelina Jolie, eu tava muito tempo achando. Porque assim, vamos combinar, Angelina Jolie e ação é uma história de amor, né? Uhum. E a gente tá muito tempo sem Angelina Jolie, sem fazer ação. A gente teve Ali uhum. e tal, mas ação... Filme de super-herói. É, eu achei muito legal como é que a relação Disney e Angelina Jolie é ótima. Eles Sim. já criaram lá toda aquela amizade por conta de Malévola. E aí chegaram e falaram o quê? Gente, vamos, vamos te dar um protagonismo de... aí num filme de grupo, assim, enorme. E eu tô muito animado pra Eternos porque eu sei que pode dar muito errado. Ou muito certo. Porque é um filme muito complicado de fazer. Eu acho que ele vai acontecer ao longo de milhares de anos. A gente vai ver vários pontos da existência do universo. E esses seres, assim, eles são muito superiores. Eu acho que Angelina Jolie ali... É uma boa escolha para poder ser a líder desse grupo aí de seletinhos. Ela já tem cara de que não é um ser desse mundo, né? Aquela mulher, ela chega e as pessoas ficam um pouco assim, nervosas. E justo? Uhum. Então, assim, eu acredito que a Eterna vai ser muito legal, porque tudo que tá saindo de Eternas, eu tô assim, cara. E agora, gente, a gente pede um pouquinho de silêncio para falar do último filme aqui, que é Lugar Silencioso, parte 2. Então. Não tem como a gente não falar desse filme. Silêncio, estão surtando. Silêncio, estão surtando, porque saiu o trailer, eu já tô louca pra esse filme, e todo mundo aqui já viu a gente falar sobre isso, que eu me é apaixonado por terror e eu morro de medo de terror, e assim, um lugar silencioso é o um filme que eu mostro pra todo mundo. Uhum. É um filme que sabe trabalhar a sua particularidade, que na maioria das vezes é não ter som. E você vê que vai ter como ter algo além disso. Você <risos> sabe que existe um mundo todo ali e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu fiquei também com o pé atrás sobre ter uma continuação. Gente, sempre sou o pé atrás com continuações, porque eu acho que pode dar muito errado. Mas, cara, Emily Blanche, Emily Blanche, é, eu tinha Emily Blanche <risos> com uma escopeta, eu não consigo ver isso como uma coisa ruim. Eu acredito que se for um filme só da tirando e Alienígena. A Aí, tá bom, a gente continua assistindo. A gente segue. E, e eu acho que você poder manter o elenco que sobreviveu, aqui. no final não vamos dar spoiler, mas você poder continuar aquele elenco e dar a entender que existe algo muito errado, além daqueles... A Denise, acontecendo ali. Isso é muito, Isso é muito mu Exatamente, é muito legal a gente poder criar um novo. expandir aquele mundo de uma forma que a gente. Tá, o que, que vai acontecer? O que, que vai. O que, que tá acontecendo ali pra essa nova história acontecer? E parece que o motivo da história vai ser algo bom. Sim, agora a gente quer saber de vocês. Quais são as explicações de filmes de vocês de 2020? Comenta se você concorda com o que a gente comentou aqui. E não esquece, gente, você pode continuar acompanhando a gente no vídeo aqui do lado. E se não for inscrito, apertar aqui no círculozinho do TV em cores. Até no o próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau.